Não vai fazer aquele negócio ridículo com os braços, hein? O que é isso? Pim -bulão, pim -bulão, pim -bulão, pim -bulão. Lambda, lambda, lambda, nerds! Começamos agora mais um Nerd Office! sobre um oferecimento da Nerd Store, que tem camisetas, livros e produtos nerds de qualidade. Essa semana temos uma promoção imperdível! Para com essa merda, cara! O que? É isso? É cara, para com isso! Parece um imbecil! Para com isso, caramba! Tá bom cara, eu paro! Uh, toma! Ai. Perguntinha da semana O que falta na NerdStore? Hmm. Pimbulão!